primeira divisão, alto da sobrancelha e dos dois lados você vai fazer a mesma coisa, repartir o cabelo aqui contornando a orelha até a nuca. Agora nós vamos pegar uma, uma mecha de cabelo aqui na frente, dividir em três partes e vamos começar uma trancinha bem fininha, embutindo de cima e de baixo As duas trancinhas feitas, agora nós vamos trabalhar este meio. Este meio, nós vamos separar mechas de uns dois ou três dedos de largura. Venho com um pozinho texturizador, desfio a parte de trás, um pouquinho de esprefixador na raiz... Toda essa parte que ficou solta, eu vou fazer a mesma coisa. Agora a gente traz todo esse cabelo para trás. E com o um pente garfo a gente vem ajeitando. Agora você vai usar dois grampinhos número 5 e um elástico de silicone. Vai colocar um grampinho em cada lado do elástico. Vou entrar com o grampinho de um lado, seguro a pontinha e puxo o elástico até o outro lado, que eu vou fazer a mesma coisa, também entrar com este elástico dentro do cabelo. Segurei aqui, agora eu vou puxar. Essa parte aqui da frente para formar o meu topete, o meu primeiro topetinho aqui. Esse primeiro eu não faço ele tão alto. Agora, para eu ajeitar com o pentinho o garfo, para eu é, alinhar aqui, segura na frente e alinho. da mesma forma agora volto a puxar a partir desse segundo sim, eu posso puxar bastante deixar ele bem alto bem fofo, bem bonito Trancinhas laterais, pode prender tudo no rabinho baixo, se você quiser deixar individual também pode, isso vai do seu gosto, do gosto da cliente, do que você achar que fica melhor no cabelo Vou desmanchar as trancinhas ah, que sobraram e agora eu vou fazer um babyliss aqui nesse rabo de cavalo Pontinho, todo todinho esse cabelo. Agora nós vamos desfazer esses cachinhos com o pente garfo. Sempre o pente garfo, né, gente? Eu tenho esse pentinho garfo para vender, tá bom? Só chamar no direct. O pentinho garfo e os palitinhos modeladores. Ó, você puxa aqui a parte de cima, ó, penteia o, o cachinho com pente garfo e vai jogando. O spray fixador para ele dar aquela aquele volumão no, no seu rabo de cavalo, e aqui, gente, o nosso penteado de hoje super estiloso. Muito obrigada por assistir. Não se esqueçam do meu like aqui embaixo, e até a próxima!